Meu nome é Sandra, tenho 59 anos, tive um câncer de mama em 2009, fiz todo o processo de quimioterapia, rádio e há dois anos eu fui convidada para vir aqui no Secão para fazer uma micropigamentação na sobrancelha e na, na auréola. Fiz, fiquei muito feliz, ficou maravilhoso, vim o ano passado fazer o retoque, vim esse ano... Fazer o retoque de novo. Fiz com a Ana todas essas vezes. E estou muito feliz. Isso me fez muito bem. Sabe? Foi uma coisa maravilhosa para mim. Eu fiquei muito feliz mesmo.